Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome, meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e o que, que você está fazendo que você ainda não recebeu o seu milagre? Aquele milagre que você olha e fala, eu preciso disso, eu preciso passar por isso, eu preciso vencer isso, mas eu não sei como fazer e tudo parece contra a minha nesse momento, parece contra o meu milagre, parece contra o que eu preciso, o que eu faço, Senhor? Se você está ou já esteve nesse momento... Eu tenho algo para te dizer. Na Bíblia teve alguém que passou por isso também e é uma das histórias mais famosas da história da galáxia. Moisés, o queridinho. Quando Moisés vai libertar o povo do Egito, Êxodo 14 explica claramente para nós, e vai estar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, essa passagem inteira, o que aconteceu... Quando eles já tinham tirado o povo do Egito, eles já tinham vencido as pragas, eles já estavam caminhando para a promessa, caminhando para o futuro, caminhando para o que Deus prometeu para eles, que era a terra prometida, que era Canaã. Então, eles já tinham saído do problema maior, que era ser servo no Egito, e já estavam indo para onde era o momento que eles iam receber tudo que eles queriam. No meio do caminho, teve um problemão, tinha um mar enorme, chamado de Mar Vermelho. E esse mar vermelho não deixava com que eles passassem. Só que além do mar vermelho na frente deles que não deixava eles passar, ainda tinha o resto do, do, das carruagens dos egípcios, né, do exército egípcio, todos indo para cima deles. Então eles olhavam para um lado, mar; olhava para os outros dois lados, montanhas; e olhava para trás um exército mais poderoso da terra naquela época que era do Egito vindo, tacando pau para matar todo mundo. Essa era a figura de Moisés e todo o povo de Deus, né? todo o povo de Israel naquele momento. Aí eu te pergunto, eu, você nós? A palavra de Deus diz que depois de Jesus, aquilo que estava sobre Israel agora está sobre todos aqueles que creem, podem ser israelitas ou gentios, ou seja, qualquer nacionalidade desde que creia em Deus, desde que creia em Deus através de Jesus, que ele que fez o sacrifício para que a gente pudesse então receber a graça do Senhor. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que está sobre Israel no Velho Testamento, agora está sobre a Igreja do Senhor no Novo Testamento. E o que estava sobre Israel naquele momento? A mão poderosa de Deus. O Senhor livrou eles da servidão, da escravidão, e às vezes você já tem um testemunho na sua vida de algo que Deus já te livrou, ou de algo que você já se libertou. Passaram coisas incríveis sobre a vida deles, assim como as nossas vidas às vezes, e eles já estavam caminhando. Então, às vezes, você já mandou o currículo. Às vezes, você já começou a conversar com a pessoa que você ama. Às vezes, você já tá tentando engravidar. Às vezes, você já começou a pagar o intercâmbio que você quer, ou já está estudando para a faculdade, ou seja, você já está caminhando para onde você quer chegar. Só que parece que de um lado tem um mar, dos outros dois tem montanha, e atrás tem um exército vindo atrás de você. Porque não basta só a dificuldade do vestibular, tem a ansiedade, a pressão, a depressão, a família toda falando, no seu primo que é bem melhor do que você, que todo mundo tem um primo melhor do que você. E você olha para os lados e não tem como fugir. Essa é a situação de Israel e de Moisés nesse momento. E essas vezes é a nossa situação. Só que o que eu quero chamar atenção é o que, que faz a solução acontecer. Todo mundo sabe o final dessa história. Deus abriu o Mar Vermelho e as pessoas passaram em terra seca. E depois, quando vieram os cavalos egípcios, o mar fechou e engoliu todo mundo do, do Egito, todo aquele exército, e o povo saiu sequinho do outro lado. Essa é a história. Só que existe algo que faz um pá na história, que é o que, que faz isso acontecer. Quando Moisés olha pra frente, tem um mar, olha pros lados, tem montanha; olha pra trás, tem um exército, e às vezes você também tá passando por um momento assim, de encruzilhada, de sinuca na vida, e sabe que tem algo melhor pra você do outro lado do mar, mas não consegue passar, não tem um barquinho pra te ajudar, sabe? Nesse momento, Moisés vira pra Deus e fala assim, ah, Êxodo 14 e 13, não, peraí, é <risos> Ih, perdi, ah tá, perdão. O Moisés vira e fala assim pro povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Aí, então, o que que o Moisés está falando? O Moisés vira pro povo e fala, fodeu, galera. Não, ele fala assim, gente, Deus vai fazer, Deus vai sair, a arca de Noé vai trazer aqui, ó, dar uma carona pra nós, vai, Deus vai dar um jeito, relaxa, Deus fará. É isso que Moisés fala para o povo nesse momento, Deus vai fazer, fica de boa todo mundo. Só que o que, que Deus fala no versículo seguinte, em Êxodo 14, desculpa a zoeira, porque o telefone já viu. Deus fala assim, disse Senhor a Moisés, por que, que você está clamando a mim? Fala para os israelitas seguirem adiante, ou diga ao povo que marcha, dependendo da sua tradução. Olha que incrível, meu Deus do céu, eu amo essa palavra. Simplesmente, o senhor vira e fala, aham, então os bonitos vai ficar aí de braço cruzado e eu vou fazer Porque eu sei que eu posso fazer, mas vocês vão ficar aí parado Não, Deus fala assim, anda, marcha, começa, vai pra frente, manda o currículo, manda a mensagem Paga, entra, se Deus falar que vai te dar um avião, contrata um piloto Se Deus falar que você vai escrever um livro, come, abre um documento no Word e começa a escrever Se Deus fala que você vai ser missionário, você já sabe falar inglês, começa a fazer inglês se Deus está te falando que vai te dar uma casa, você já começou a olhar a imobiliária? É isso que Deus está falando. Você quer que eu faça tudo? Você quer que eu faça tudo? Eu posso fazer. Mas aí, o que, que você vai crescer? O que, que você vai ser abençoado? Em que, que você vai evoluir? Para quando você realmente chegar na promessa, você já ser melhor do que era antes. Porque a gente não pode entrar em Canaã com mentalidade de servo no Egito. Você não pode entrar na promessa que Deus tem para você, no milagre que Ele tem para você... Ainda com essa, com essa cabeça de que, tipo assim, Deus vai fazer tudo e eu não faço absolutamente nada, porque eu não preciso fazer absolutamente nada. Não! Deus quer trabalhadores para essa área. Deus quer pessoas que abracem com a causa, veem sua camisa, sangue nos olhos, faca nos dentes. É isso que o Senhor busca. O Senhor busca um povo que anda, um povo que marcha. Se a sua igreja vai crescer, então começa a evangelizar. Se o seu teatro vai ser bom, então começa a escrever. Se o seu ministério de dança vai ser, vai ser uma bênção, então já começa a fazer as roupinhas, já começa a chamar as pessoas, começa a criar as coreografias. É isso que Deus está falando. O mar vai abrir para o povo de Deus, claro. Se você andar, se você marchar, o Senhor vira para Moisés e fala, o que, que você está falando que eu que vou fazer? Começa a andar. Começa a andar que eu abro o mar. A parte mais difícil não é andar, é abrir o mar. E a parte mais difícil Deus vai fazer. Sempre. Mas se a gente não anda, não adianta o mar ficar aberto. Ele vai ficar aberto, você vai ver, vai fechar e você vai ficar. Esse é o ponto principal. O seu milagre precisa de uma atitude de fé. É a sua atitude de fé, é andar em cima da água. E aí... Você não é Jesus para andar sobre. O Senhor abre o mar para você. Mas o Cristo que habita em você, se o mar não parecer que abre, você vai andar por cima. Esse que é o milagre mais maravilhoso, mais incrível, mais top da galáxia. Existem duas maneiras de passar pelo mar vermelho, pelo milagre que você precisa. Ou é com o mar abrindo, ou é você em cima do mar. Ou é por Moisés ou é por Jesus. É claro que a gente sempre fala da lei, né? Que a lei que representada pelo Moisés, o mar abre e você passa no meio. Jesus que a graça, mas nem precisa abrir, você já passa por cima na graça, não tá beleza, lindo também seco. A graça do Senhor está sobre nós, a graça de Jesus está sobre nós, mas o mandamento de Deus que ele fala para Moisés é a mesma coisa que Jesus faz. Jesus não olha o mar e faz assim o mar abrir, ele já anda em cima e nem precisa abrir. Moisés, ele, ele olha para o lado e fala, Deus vai resolver. E Deus fala, começa a andar. Então, amado, amada, se você ainda está ouvindo esse vídeo depois de 8 minutos e 10, eu quero te dizer, começa a andar. Porque ou o mar vai abrir, ou você vai andar por cima dele. E o seu milagre vai chegar. No final, você vai encontrar o que Deus quer de você. E no final, você vai se sentir muito, muito, muito, muito, muito mais amado por Deus. Porque você vivenciou o milagre. Você vivenciou a bênção. Você tem um testemunho para contar. Amém? Que o senhor te favoreça.